Então ele entra na minha loja e me, me intima assim, né? Eu falo, pô, Verdun, tu não me deu mais, não sei o quê, como é que é isso? E começamos a discutir, mas assim, a gente uma discussão, a lutar, oh, é, mas na distância, assim, sabe? Tá, tá. E quando viu, deu 4 milhões e 700 caralho. de um dia para o outro, 4 Porque milhões e é 700. Ela, igual eu ganhei 70 mil seguidores de um dia para o outro e ele ganhou 100, 100, 100, 100 vamos mil. Vamos tretar, amor, vamos tretar vamos é, ganhar treta, treta da. Aí ah, essa, depois porra. disso, poucas pessoas viram, eu fiz um churrasque paraforado com ele. Só que eu soltei, eu soltei bem depois, entendeu? O um churrasco pra ah, no meu entendi, canal. Entendi. Pra mostrar que era brincadeira, que era primeiro de abril. Entendeu? Mas não vai acontecer a luta, não vai. Porque o cara é meu amigo e não tem Uma porquê. sugestão. Por que não um churrasco no Bocarra, em Floripa? Goleiro <risos> tudo pra ele é zona. Tudo. É. Quem, quem vê pensa que eu vou... É, entrar. é um porque puta Zé direto. Zona. Puta... É. A única vez que eu fui, ele, ele, ele causou num tanto. Você já contou outra A gente quase vi. foi expulso. É, é. É época, então é o Zé Zona. Não. É o Zé Zona. É, Zé foi, Zona. Já foi minha época, eu sou muito velho hoje em dia, muito pobre. Eu... Pelo amor Só de Deus. Tá, tá com achata. quantos anos, bola? Tá com quanto? 5,4. 5,4? Tô veinho já, é. Caramba. É. Faz 5,5 esse ano. Jesus. <risos> eu tenho 48. 48. <risos> Parece que eu tenho 30. Caramba, eu tô 30 veinho anos. já. Mas, puta, é legal. Cara. Que... Hoje eu fiquei infeliz que eu não sabia um monte de história tua. Cara. Sim, sim. E tem muito mais... É legal, mais, pra... é é imagino. Parada, cara. É. Puta que, tem que pariu. Tem a treta com aquele cara, mas eu odeio. Qual? Que puta cara? Que eu odeio. É que eu odeio. Não, tem uma que é boa que o Bola vai gostar. Eu, que eu tava na Austrália, Bola tava na Austrália, fazendo a luta principal do UFC. E tem esse cove Covington cove -Coviton é um cara que falou ah, mal sim. do Brasil, lutou com o Demi Maia, ganhou do Maia no Brasil. E começou a xingar, falando que tinha. Eram um, era um, uns índios aqui, não sei o quê. E falou, mais muita bora, Esse é dessa merda. Turma assim. aí que é, a bota, sim, sim. sim. Chato pra Tenta fazer que nem o Corumaguai, mas fica horrível, fica ridículo. Perfeito. Tá, tamo lá no Semana da Luta, eu, o mestre Rafael Cordeiro, e eu tenho essa mania de cortar o cabelo toda hora, né? Eu dois dias antes da luta. vou querer cortar o cabelo. Uhum. É, vamos descer então, cortar o cabelo. Quando eu tava falando com, com a recepção ali, o mestre me cutuca para falou: Verdão, olha quem tá ali na frente do hotel. Eu falei: Quem é, mestre? O Couve-Couve, então. Falou mal do Brasil. Eu falei: Não, mestre, vamos resolver isso. Agora. Eu Caralho, falei pra ele. Véio. E o Messi arrependeu na hora. Não, velho, não viaja. Calma, não quer... pelo Só de te Deus, mostrar ele é... na boa. Daí cheguei, ele tava no telefone, assim, ele me olhou assim, ele tava no telefone. Quando eu cheguei, já deu um tapão no telefone dele. Pá! Já deu um tapão no meio Essa dela. não sabia. É boa é, essa sabia. é boa. Caralho, e véio. deu um tapão no telefone dele, caiu no chão e ele, ele é lutador, né? Já armou. Já armou e me deu um chute. Só que como eu tava muito bem preparado, eu defendi o chute dele. Mas antes disso, de acontecer tudo isso aí, um fã me esperando na frente do hotel, que sempre fica na frente do hotel os fãs sim, esperando, sim, aquela sim, coisa. Sim. Me deu a Austrália, a tradição, bumerangue, me deu um bumerangue de, de presente. De madeira. De madeira. Me deu, tipo, botei nessa colinha tô na mão. <risos> e eu peguei, fui para cima do cara, quando me deu um chute, eu fui para cima dele, dois caras que também eram da luta ali, ficaram na frente. Pô, Verdu, não, não, não faz isso, não sei o que. Ficaram na frente, eu não consegui... Tem um vídeo na internet. Uhum. Era, não sei quantos mil vídeos também... Um monte. E comecei para pra cima dele, o mestre do meu lado, ele indo pra trás, assim, indo pra trás, assustado, o lutador, né? O Kovtov E eu não conseguia chegar e eu me lembrei, pô, tem um, tem um bumerangue na minha mão, rapaz, que isso? Aí, só que as Meio pessoas... Pudendo. Não, as pessoas pensam que eu queria jogar nele, né? É, só, foi o que eu pensei não, agora. Só, não, só queria testar o bumerangue pra ver <risos> se voltava, entendeu? Eu queria... Eu queria ver se... Será que funciona esse bumerangue mesmo? Será que não é de brincadeira? Se passava, se jogou Será que volta? Você jogou? Daí eu joguei só que ele pegou nele. Então a dica que eu dou, ah. quando forem usar um bumerangue, ele cuida para não, pra não ter ninguém na frente. Melhor. <risos> é melhor, é melhor. Ele não volta, eu não sabia dessa não. É, eu ia falar daquele chato lá, mas é que também ninguém vai saber é, esse é. É. Sim, sim, vai saber é. sim. É o e Ferguson, te, o Ferguson. Te é e te, eu eu tem muita zoação entre vocês, Bastidores. Muito. Tá Mas louco? Verdum, muito. A turma do Verdun é, é. é o campeão. É, a é, não, não é Nas é, é. É é você com, com é o Adelene. É, não tem muito. Sei muito, lá, muito, botar muito. pasta na luva, botar na luva. Sim, sei tem, lá, não, zoeira. tem muita zoeira. Tem muita zoeira. É dentro, a gente de paz e dentro, o cara enfia, caga a mão inteira. Sei lá, bosta. Não, é, tem, Pô, tem, parece. Porque isso aqui me levou uma vez, junto numa academia, foi fazer. que tinha um octógono. Mano, eu põe a luva, eu botei uma luva, eu fiquei com um cheiro de bosta na mão 15 oh, dias. Puta que pariu, pior que eu no, Irmão, no aeroporto, pior que eu no aeroporto. É <risos> Luzada, usado. Juro por Deus, cara, eu tirei a luva, falei bolinha, enfiar essa luva no cu. <risos> não é, é possível. É, é ah, não é o cheiro, o cheiro, cheiro é. é Mano, fixo. não é fica. fica Mas eu fica. lavava a mão, mano. eu Você lavava, eu lavava com limão, lavava, não saía o cheiro da mão. É, não é isso aí mesmo. Eu nunca mais vou botar luva dessas porra. Puta... Foi quando você tava tentando emagrecer, que a gente fez aquele. Não sei o que lá que você emagreceu. Eu, eu até disso. fiz treino com os caras lá, né? Na... Bola... Você emagreceu, é? Bola não, não. Acabou a historinha do cara do corpo, ah, então não a... acabou ainda. Ah. Aí tá, aconteceu aquela situação, ele começou a fazer uma live assim, quando ele foi para trás, ligou o telefone. Depois começou... da bumerangue. Da... É, depois do bumerangue. É, e aí quando viu, aconteceu, passou ali, fui embora, entrei pro hotel, eu e o mestre. Aí fui cortar o cabelo, né? Cortei é. o cabelo, voltei pro meu quarto, 10 da noite eu falei, pô, quem será não? Convidei ninguém, né? Convidei a polícia. Nem fudei. Polícia. Né? Dois policiais, oi, tudo bom? Negócio que a gente quer fazer um... A gente quer saber o que aconteceu aqui, a gente vai ligar a câmera aqui. Ele pô, deu queixa? O... Deu queixa, foi dar queixa. Que uhum. cuzão, Cu velho. de cachorro. Que o cu verdadeiro de cu deu queixa agora contra o outro lá. Deu também, botou queixa. Outro na prisão. No... Ele causa e depois dá queixa. É, é, foi. Deu queixa, Zé chegou Cusão, os dois ali. Eu sentei na, na, na minha cama, os caras chegaram na minha frente, tudo gravado, tudo gravado, depoimento. Aí aquele negócio, né? Aquele coisa da. Não, eu tava ali, o cara me xingou, me chamou de macaco, não sei o que deu. Eu já inventei um pouquinho, vendeu uma um incrementada na classe, óbvio. Lógico, né lógico, óbvio. Ficar para trás do querido lá, tá louco. <risos> e aí quando viu, deu depoimento, chegou uma continha no meu quarto lá depois, 1.800 uh, dólares de multa. 1.800 dólares de multa. Também é uma multa de 1.800. Para é. fazer farra, tipo. Mas isso, tu não né? tem noção, bola depois. É, as pessoas queiram tirar foto comigo, não. A pessoa que só vinha com o bumerangue. verdão assina aqui é, pro mais Nem fudeu. Mais não, de 200, legal, mais de 200 ou mais de 200, <risos> 200 bumerangue eu assinei. É porque esse cara é mais, esse cara é <risos> odiado. Impressionante. É não, o Verdão assina aqui, assim. você vê que ele é cuzão, que o nego da queixa vai tomar no cu. E calma. eu tenho, eu tenho lá em casa o bumerangue original, porque eu peguei, eu peguei, eu tenho o original lá. Uma vez eu fiz com o um Carioca uma live, eu acho, um, alguma coisa que eu fiz com ele. Ele me ligou, ele estava fazendo uma live e me convidou e eu tenho um quarto lá em casa que é o quarto que eu tenho todas as recordações o cinturão fotos luva tem imagina, tudo imagina imagina aí o o lá. não mas lá. ele é o, o carioca apelidou o quarto da vaidade ele falou Ah, é o quarto da vaidade é o quarto da vaidade então mas o carioca de, tem o carioca tem não. na casa dele é. ele tem um quarto que é só foto dele então só o quarto tipo da vaidade tipo que olha ali, ele tem o quarto, da vaidade. o quarto da vaidade ele tem a primeira camiseta de quando ele virou apresentador ele tem essas paradas toda também então é, é legal né é a recordação e agora o carioca que ele tá jogando, né? Ele certo. Tem, você foi jogar? 100%, tá louco? Eu jogo todos os dias. Eu trouxe o meu PlayStation agora pra, pro hotel. Eu trouxe. Você é jogador mesmo. Eu sou um jogador legal. Warzone. Mas Warzone. daí até tem uma historinha que a gente foi jogar um dia com o um Carioca. Uhum. Ele convidou você pra <risos> não, jogar? A não, gente, a, gente, a, gente, a gente combinou. Daí chegou lá, eu tava com o meu time lá, né? E quando eu vi carioca o cara vai vou... que é bom pra caralho. É, vou botar o Carioca no time, bota o Carioca no time. Os caracos, uhum. que legal. Aí, é comigo mesmo, compadre. É comigo mesmo, só que eu, vou, eu entendo também, não vou queimar o filme dele, ele é muito.